Então, agora, nossa querida Júnia, é, ouvir as crianças e com elas construir brinquedos para estimular a criatividade e a imaginação. Com vocês, todos os inventos começaram com uma brincadeira. Da sala do tênis ao avião, Júnia Leixo. Vem, Júnia, meu amor! Vem, vem, vem! Vem mostrar seu cabelo novo. <risos> Tá ligado, já. Tá ligado. Bom, boa noite, muito obrigada a todos vocês. Agradeço muito ao Procomum por essa oportunidade. E, enfim, foi uma experiência interessante com as crianças, né? Mas eu tinha feito inicialmente... Tem uma luz bem forte aqui. Eu tinha feito inicialmente um projeto de... Da sola do tênis ao avião, tudo começou com uma brincadeira. Só que daí eu imaginei, escrevi o projeto, ensaii o projeto, para meninos, que eu chamei de anjos, que seriam meninos, praticamente meninos, ou meninas também, mas crianças é, com dificuldade de adaptação na escola. E a escola foi generosa comigo e me mandou meninas. Então eu tive que trocar... É, é, mudar rapidamente o meu foco assim para atender as meninas e o Procomum foi bacana porque aceitou essa troca né do, do da sola do tênis para o sapatinho cor-de-rosa então foi foi uma experiência muito boa para mim porque tinha meninas também em situação de vulnerabilidade social Daí nós fizemos, eu, eu fiz todo um encaminhamento com elas de... A luz está tão forte aqui em cima de mim. Eu não consegui. É, eu fiz uma, de, modifiquei, fiz diversas dinâmicas e diversas atividades, mas focadas nelas, quer dizer, tinha um foco também no meu no meu projeto, mas voltados para elas. Né? Porque, inicialmente, eu pensava que os meninos estivessem numa situação delicada, mais delicada, assim, de adaptação né, escolar, etc. Mas eu vi que as meninas também tinham necessidades e, enfim, foi, eu tinha que focar no interesse delas. E daí, elas, nós terminamos essa experiência construindo... Quer dizer, eu fui, fui alinhavando com elas histórias, muitas conversas, e procurando muito escutar e ter a demanda delas comigo. Daí eu fui para... Terminamos construindo ou costurando as bonecas matrioscas porque essas bonecas são é, as bonecas russas, mas elas falam de, de ancestralidade, de afetividade, de empoderamento feminino. Daí, as meninas, cada uma fez a sua boneca, usou uma técnica bastante simples, que era para poder dar margem a elas, né, de estarem explorando a própria criatividade, e elas terminaram escrevendo umas cartinhas é, que estão aqui. Né? E umas cartinhas para o Procomum, e agradecendo, e querendo a continuação do projeto, etc. Que foram umas cartinhas muito interessantes. Estão aqui. E eu passei para elas uma última... que foi um coração. Com uma pergunta. Em todo coração... Guarda. Ideias nascem no coração. Qual a sua? Né? Deixa isso para elas continuarem criando e se inventando né? projetos de vida. Tá? Então, muito obrigada a vocês e ao PRO-Comum, mais uma vez, tá? por toda a experiência.